E aí rapaziada, tô trazendo mais um vídeo aqui insano pra vocês, já espero que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com todos os seus amigos, deixem o like E essa gameplay meu parceiro vai ser jogando com personagens que você pode comprar com ouro, é isso mesmo galera, vocês podem comprar esses personagens com ouro E a gameplay tá insano meu parceiro não vai se esquecer de se inscrever no canal, por favor, tropa, ajuda muito. Então é isso, mano. Fica com a gameplay. Tamo junto, doidão. Rapaziada. Tô começando outro vídeo de estratégia aqui pra vocês, mano Vou lutear aqui o um McDonald's rapidão naquele spike Vou lutear aqui, já vou descer pra barragem, meu parceiro Não pode demorar muito não, porque se os inimigos chegar, vai dar ruim, hein Tem que lutear o mais rápido que puder aqui, meu mano Se um cara desse estouro barril, eu tô fodido mano MP45, meu mano Gelzinho Rapaziada, como vocês já devem saber, mano Essa estratégia, não... quem não viu o vídeo anterior, mano Passa aí no canal, velho E vê o vídeo anterior, mano Que tá explicando aqui direitinho Como fazer essa estratégia aqui também e, esse... e eu tinha trazido no duo E aqui eu tô trazendo no solo E pra ficar mais insano Eu quebrei a canela e aqui, mano, eu tô usando só a habilidade que... de personagem que é comprado no ouro. Pra você que, vem, que fica aí falando que não tem condição de comprar personagem, nem coisa do tipo, eu trouxe aí um vídeo, mano, pra vocês que não tem condição de comprar personagem mano, por diamante. Esse, tô trazendo aí as habilidades de personagem que é comprado só com ouro. E é muito funcional mano essa estratégia com esses personagens aí. Não é tão eficiente igual usar Aloki, Capela, Notora. Mas também é muito bom, mano. Então é isso aí, velho. O Ford, como sempre, não pode esquecer nenhuma hipótese. Porque aqui é a estratégia do Gai, né meu parceiro? Já vamos lutear aí, meu mano. Como eu já lutei lá em cima, vou passar diretamente pra casa vermelha que tem aqui embaixo Vou lutear rapidão Depois de lutear aqui, lutear a biblioteca O cara tem que ter meio que uma visão de jogo, mano, pra não vacilar Como eu vi que aqui já foi luteado, já fiquei esperto, tô cabreiro que tem cara aqui você nunca pode ser confiante demais que não tenha cara aqui. Porque sempre vai ter cara dentro do gás, mano. Fica ciente. E eu não sei por que, mas eu tô falando um monte de mano. Tem cara trocando ali na direita. Vou ter que ficar mais recuado. Vou lutear mais pra esquerda agora. Já tem um 3 gel. Já tô bacana. Galera, não faça isso que eu acabei de fazer não, meu parceiro. Subir na casa de bocão. Se tivesse uma mina Eu tinha sentado a madeira <risos> Então galera Como eu vi que tem cara ali Trocando na direita Vou pegar mais pra esquerda aqui Pra não trombar esses caras no início de partida aí dar ruim hein, mano. E aqui Aqui o objetivo É chegar no top 10 Se eu encontrar esses caras aqui no início E os caras me matar, Eu perco o ponto não cheguei no meu objetivo top 10 Vou lutear rapidão Parece que essa casa aqui não foi luteada não Então vou lutear aqui em cima também Dessa vez eu vou leste a mina Que eu não sou bobo Errar uma vez é humano né é meu parceiro Duas vezes é burrice Então Entrar de bocão duas vezes na, Nas casas aí é foda e outra coisa, mano, às vezes os cara coloca mina terrestre nesses skipinhos aí, aí é foda, hein. Achei um silenciador naqueles pique. Ossado, meu parceiro. Tá fechando o segundo gás. E outra coisa, galera, se você estiver usando essa estratégia aqui do jeito que eu tô explicando aqui, Pra você que não tem a lock Cara, basicamente é o seguinte Em vez de você ficar um gás a mais Você fica um gás a menos Em vez de você ficar até o quarto gás Quando tiver fechando aí o terceiro gás Meu parceiro, você já mete o pé Porque o gás vai começar a queimar E não vai dar para você rilar kit Porque você não tem a lock pra te auxiliar Então, mano, já vai acelerando aí, meu parceiro <tos> Eu basicamente tem, algumas temporadas atrás eu não tinha condição de comprar o Alok E nem essas personagens que dá uma vantagem no gás Então eu também usava essas, esses mesmos slots de habilidade E me destacava bem, pô. peguei mestre aí algumas temporadas Quem me conhece aí das antigas sabe Eu sou novo aqui no canal Esse canal é criado recente mas os meus amigos sabem sobre essa estratégia Então Eles sabem que eu peguei mestre usando essa estratégia Eu passei para algumas pessoas também Joguei com algumas pessoas E tem muita coisa aí que eu aprendi, mano Com meu, mano, corvo, tá ligado? Meu brother aqui de todos os dias É muito, muito, muito bom você ter um Andu. Se você não tem um Andu, cara Faz que nem o Ito jogando aí essa partida solo eu gosto muito de jogar com meu amigo, o Corvo Mas pra pegar mestre mesmo, eu jogo solo que sai mais rápido Eu curto bastante jogar solo também, que eu jogo mais concentrado Eu se destaco melhor, tá ligado? Mas às vezes a gente faz merda, né? Também Porque é vida única, né meu parceiro? Caiu já era, morreu Não tem o que fazer Mano, e é o seguinte, velho Tá terminando aí de fechar a, o segundo, a segunda safe aí Pra começar a doer o gás aí, terceira safe Aí, começou agora Agora vai começar a doer, meu parceiro É a hora de sair do gás Vou pegar esses cogumelinhos aqui Oxi, que bug foi esse? vi lá um kit aqui, que senão não sai dessa não, meu parceiro Mano, é foda quando... Às vezes joga jogo umas partidas que tem uns caras que ficam na beira do gás, mano. Segurando a gente na maldade. O cara morre eliminado pra estragar sua partida, tá ligado? É muito foda. Eu vou arriscar pegar aqui pela pontinha da safe. Porque se eu for da... Aquele arrudo de medonho ali de ir pela esquerda, meu parceiro, vai ser pior, então. Se encontrar a cara por aqui, vai dar ruim, mas se eu for pelo outro lado, vai dar ruim também. Então, não tem muito o que fazer. Eu vou arriscar ir por aqui. Ainda bem que não tem mais ninguém nessa casa aqui, que não é possível que o cara fique dentro dessa casa, dentro do gás, mano. Eita miséria Agora lasco Tem cara aqui na direita eu Vou ter que ir pelo meio Aí é foda, hein, mano é, Se eu escapar dessa, meu parceiro Pega essa grossa aqui, mano É, eu escapei Do gás Agora eu não sei se eu vou escapar dos inimigos Já vi que tem trocação na esquerda Bom, galera Pra vocês fazerem essa estratégia, vocês tem que ter muita paciência, velho. Porque vocês vão camperar o máximo que puder, mano. Aqui não é uma gameplay que tenha muitas kills, tá ligado? Só faz o que é necessário. E se não conseguir fazer kill, mas chegou no objetivo, top 10. Já dá pra ganhar uns pontinhos. Se fizer kill, aumenta mais ainda os pontos. Ave Maria, que capa foi esse? Aí sim, hein, mano. Agora é só rezar pra que ninguém me mate né? <risos> ah não, velho. Ia morrendo agora. Vou falar. A miséria me deu dois capas. E o gás tá fechando. Ave Maria, não morre não? Ó oh, o imortal. Ah não, velho, que mentira. Eu acho que eu já arranquei mais de 200 de HP desse cara aí. Não é possível, não, velho. Ah, meu Deus. Pegou não. Ó a miséria aqui me marcando, velho. Ah não, velho. Joguei o gel errado. Então, galera. Isso aí foi o vídeo o objetivo alcançado. Cheguei aí no top que foi isso? que? Ah... Aí é fácil demais. A movimentação do menino é bom, hein? Gel agachado, 19 abate. O menino é pro. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like.